Companheiras do meu querido estado de Minas Gerais, meu querido companheiro Fernando Pimentel, governador do estado, a eu quero de público agradecer o apoio que ele deu durante todo o trajeto da caravana aqui no estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer os deputados federais, estaduais de Minas Gerais que também dedicaram um apoio muito grande à nossa caravana. Eu quero agradecer aos companheiros do movimento social, a CUD, quero agradecer ao Movimento Sem Terra, quero agradecer ao MAB pelo apoio que deram, quero agradecer a direção do Partido dos Trabalhadores nacional e estadual e os municipais onde nós chegamos. Se não fosse. Essa comunhão de esforços, realmente a gente não teria tido o sucesso que tivemos na caravana. Portanto, obrigado, companheiro Pimentel. Seremos eternamente gratos ao seu compromisso. A nossa companheira Cida e os demais, inclusive as bordadeiras de Minas Gerais, que estão fazendo mais bordado do que já fizeram em qualquer outra vez na vida. E a Isa, que acompanhou a caravana o tempo inteiro Parabéns da Bordadeira O nosso querido escritor Fernando de Moraes Que está ali com aquela simpatia O nosso querido Emir Sade Que acompanhou a caravana o tempo inteiro também Mas não tem jeito A gente tem que fazer discurso Eu gostaria que a gente pudesse juntar tanta gente assim Apenas para cantar, para dançar e o discurso ficar para outro dia. Mas eu quero dizer umas palavras para vocês e eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país. E eu queria chamar a atenção de vocês para um grave problema que não é novo no Brasil. Toda vez que a direita nesse país redoveu usurpar o poder, a primeira coisa que ela faz é destruir moralmente os seus adversários. Foi assim com Getúlio Vargas. Primeiro, demonizar o Getúlio Vargas. Demonizar o Getúlio Vargas. Achicarar o Getúlio Vargas. Até ele não suportar, está o um tiro no coração. Depois dessa mesma gente, achicarou Juscelino. Até hoje não provaram o famoso apartamento milionário que ele viviu com o Juscelino no dia da Vieira Souto, no Rio de Janeiro. E esse homem morreu de forma humilde e até hoje muitos de nós tem suspeita... Se ele morreu mesmo, ou se mataram ele na Via Dutra, indo do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. Depois, essa gente não deixou o João Goulart tomar posse. Ele tinha o direito de tomar posse, porque o Gênio Quadro renunciou. Inventaram um parlamentarismo para permitir que ele pudesse voltar para o Brasil. E depois, nós sabemos o resultado do nosso ex-presidente João Goulart, que teve que sair do Brasil. Então, eu queria dizer para vocês que eu sou mais paciente do que o Getúlio. Eu sou mais paciente do que o João Goulart. E talvez eu seja... Paciente, tanto quanto o Juscelino, porque ele dizia para o Juscelino: você não pode ser candidato, se você for candidato, você não pode ganhar, se você ganhar, não vai tomar posse, e se tomar posse, a gente vai tirar você. E tentaram três vezes tirar o Juscelino Kubitschek, e o Juscelino, de forma humilde, perdoava os militares de aeronáutica que tentavam derrubar ele. É que nem eu. É que nem eu estou perdoando os golpistas desse país que fizeram a desgraça que fizeram no país, tirar a Dilma, jogando primeiro a culpa da desgraça do país em cima dela, em cima do PT, e agora, agora, o que nós estamos percebendo é que eles levaram o país a uma situação de E Eu quero começar pela educação. E queria falar com vocês só um tema Que é a educação Primeiro, não existe No planeta Terra Nenhum país Que deu certo Não existe nenhum País que se desenvolveu Não existe nenhum País que cresceu economicamente Pela ignorância Pelo analfabetismo Ou pelo empobrecimento. Todos os países Que cresceram investiram muito em educação. É por isso que nós temos que lembrar e reler a nossa história para que a gente possa compreender o que, é que aconteceu com a elite brasileira em 500 anos de Brasil. É inexplicável, é inexplicável que Cristóvão Colombo tenha cegado em Santo Domingo em 1492. Em 1938, já, em 1438, já tinha a primeira universidade, 46 anos depois da descoberta. O Peru, 58 anos depois da descoberta, já tinha uma universidade. A Bolívia, em 1600, do México em 1600 e pouca, Colômbia em 1600, Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, todos... Tiveram universidade ainda no século XIX E o Brasil só vem ter a sua primeira universidade em 1920 420 anos depois da descoberta Qual é a explicação? O país é o maior da América Latina é o que tem mais população na América Latina. A pergunta é qual é a explicação porque o país foi o último país da América do Sul a fazer uma universidade. A única explicação que eu tenho é que a elite política desse país era a elite política mais perversa. Continente porque nunca se preocupou em educar o povo brasileiro Porque os seus filhos poderiam ir para a Europa estudar Ou para os Estados Unidos E filho de pobre nasceu para trabalhar e não para estudar É a única explicação que eu tenho É a única explicação que eu tenho A elite brasileira era tão perversa Que na época da borracha no começo do século XIX, no começo da borracha, 1890, 1912, eles mandavam lavar a roupa dos donos dos seringais na França. É para você ver o tipo de elite que a gente tem. Então eu quero falar de educação exatamente por isso. Eu quero que alguém... Aqui tem muita gente letrada E nós temos aqui também Muita gente letrada Eu quero que vocês me expliquem Pelo amor de Deus Esse país só teve um presidente Sem diploma universitário Fui eu Eu e o Zé Lenka. Eu quero que alguém me explique Por que, que a elite brasileira Não apostava na educação E por que precisou Um presidente Vai ser universidade na história de... Quando você forma alguém, é para sempre. O cara que se forma não vai à falência, a educação não desaparece e o Brasil vai ficar mais competitivo. O Brasil vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar sabe, a sua competitividade em produtos sofisticados, manufaturados. O Brasil vai poder deixar de ser apenas exportador de minério de ferro de história e vai virar exportador de conhecimento. Tem gente, tem gente que acha que uma universidade não tem importância, tem gente que precisaria uma fábrica de cimento. E eu quero dizer, levar uma universidade para o interior é levar uma fábrica de inteligência uma fábrica de conhecimento para o interior. E é por isso que eu tenho orgulho do que nós fizemos em Minas Gerais. Se vocês não têm noção, vocês sabem visitar Teófilo Antônio ver a Universidade Federal. Sabem visitar Sabe a cidade que nós passamos para ver os ICEC funcionando. Para vocês perceberem que é um investimento que eu não me arrependo de ter feito e acho que quem presidir esse país só vai garantir o futuro desse país se investir na educação. E é por isso que vocês têm que levantar a cabeça para saber o que está acontecendo no Brasil. Quando eles fizeram a medida provisória, ou melhor, quando eles fizeram a PEC, proibindo o gasto em saúde e educação, quando eles resolveram privatizar a parte da Petrobras, quando eles resolveram acabar com a indústria de óleo e gás, eles, na verdade, praticaram um aborto no futuro desse país. Eles tiraram e vão tirar os 75% do royalties que nós tínhamos destinado do pré-sal para a educação, nós queríamos tirar o atraso do século XX e fazer com que o século XXI fosse o século do futuro nesse país. Eles mataram. Tem menos estudantes no ProUni, tem bem menos estudantes no FIES, tem bem menos estudantes tendo vontade de estudar, porque não tem condições. E nós temos que levantar a cabeça. Porque o problema não é que eles estão prejudicando as pessoas da minha idade, eles estão prejudicando é a possibilidade do meu neto, do meu bisneto, do neto de vocês, dos bisnetos de vocês e dos filhos de vocês, ter a chance que vocês tiveram no governo do PT de 2003 a 2016. E a educação não é tarefa de um partido defender. A educação não é tarefa da pia dentro da CUT e defender a educação é uma tarefa da sociedade levantar a cabeça aqueles que já tiveram oportunidade de ir para a universidade aqueles que já foram que já se formaram que são professores aqueles que estão estudando precisam levantar a cabeça para que esse país não sofra no século XXI o mesmo atraso que ele sofreu no século XX. Ainda hoje houve uma notícia, ainda hoje houve uma notícia de que o dinheiro para a ciência e tecnologia é quase zero. E um país que não colocar dinheiro em ciência e tecnologia, um país que não colocar dinheiro em pesquisa, não será, nunca é um país Será um amontoado de gente sem perspectiva de futuro E tem perspectiva de competir num mundo cada vez mais competitivo Eu fico pensando porque sou eu que tenho que tocar nesse assunto É porque esse é um assunto muito delicado Esse é um assunto muito delicado Vocês sabem que eu tenho muita inveja Não diria nem inveja mas eu tenho uma certa mágoa de não ter podido entrar na universidade. E eu acho que é pelo fato de não ter podido entrar na universidade que eu tinha uma obsessão de colocar os pobres na universidade. E hoje, quando eu vejo um menino negro da periferia, uma menina negra da periferia, sabe, se formando em doutor, eu fico orgulhoso. E a gente não quer tirar o filho de ninguém da universidade. Nós não queremos que a empregada doméstica tira a filha da sua patroa da universidade. O que nós queremos é apenas ter a oportunidade de competir em igualdade de condições. Ter as mesmas oportunidades. É por isso que a gente tratou de dar comida para esse povo. Porque quem come, Paulo Freire dizia, fica bonito e inteligente. A fome é feia, a fome deixa as pessoas sem bochecho, deixa as pessoas deformadas e as pessoas se menos inteligentes, porque se não comer as calorias e as proteínas necessárias até uma certa idade, nunca mais vai recuperar o potencial de inteligência que as pessoas têm. Então o Estado tem a obrigação de garantir comida e garantir educação os 208 milhões de brasileiros e não tem que permitir que seja a influção da classe social que a pessoa possa fazer um bom curso quando a Dilma criou o Cienta Sem Fronteiras a Dilma deu um passo a mais era de provar que Harvard que Coimbra que Stanford não era apenas para o filho da classe abastada que podia estudar era para filho de pobre também, fazer conta do estrangeiro. Então, companheiros e companheiras, eu ando preocupado porque estão destruindo o nosso país. Nós passamos um monte de tempo pensando, noites e noites acordadas, para criar uma política de conteúdo nacional. Esse país não tinha mais engenheiro naval, esse país não tinha mais engenheiro ferroviário. A gente passou o Dilma, eu e outros companheiros, trabalhando horas a fio para que a gente criasse uma política de conteúdo nacional, para que a gente pudesse fortalecer a indústria nacional, para que a gente fosse menos dependente dos países estrangeiros. Nós investimos 3 bilhões na Petrobras, passamos a investir 30 bilhões. A Petrobras passou a pesquisar. Não pense que a gente descobriu petróleo a 7 metro de profundidade Por sorte, a gente discutiu porque nós tivemos coragem de investir em pesquisa. E só investe em pesquisa quem tem coragem, porque não mundo já sabe o resultado, se vai dar ou não vai dar. Mas se não investir, a gente não descobre. E quando a gente descobriu o pré o que é que nós falamos? É o futuro do Brasil, é o um passaporte para o futuro, e fomos criando um jeito da Petrobras se transformar numa grande empresa eu lembro que em dezembro de 2010, eu e o Zé Alecá, mas ali eu não pôde mas que era candidata mas um monte de gente, fomos na Bolsa de Valores de São Paulo e fizemos a maior capitalização da história do capitalismo capitalizamos a Petrobras e ela virou a segunda maior empresa de petróleo, a Petrobras ficou motivo de inveja. para vocês, eu sou um homem que eu não sei quanto tempo de vida eu tenho pela frente. Eu, eu pra para, me animar, não é para animar vocês não, para me animar, eu agora comecei a dizer, eu faço ginástica todo dia, duas horas, eu... Olha, eu tenho 72 anos Tenho energia de um menino de 30 E tesão para brigar de um menino de 20 Então, eles podem saber Eles podem saber Eu não quero ser inocentado Eu quero que eles peçam desculpa para mim Eu quero que eles peçam desculpa eu Quero que eles peçam desculpa ao povo brasileiro Eu quero que eles digam o que, que eles encontraram na minha casa quando eles invadiram a minha casa? Levantaram o meu colchão, abriram fogão, televisão, achando que tinha ouro, dólar, ou quem sabe cocaína. Cocaína estava no helicóptero que eles Que a denúncia da polícia federal é mentirosa Que a denúncia do Ministério Público é mentirosa Ela aceita as denúncias Aquela mentira Aquela disfarçadez Daquele powerpoint Dizendo que o PT É uma organização criminosa Que foi organizado Para roubar o um país Eu quero dizer para vocês Naquele powerpoint da Bia Eu sei qual é o ódio Que eles têm de mim Eu sei eu sei qual é o ódio. esse desgraçado vai criar um partido político de esquerda que dá certo o mais importante partido de esquerda da América Latina. Esse desgraçado não poderia ser candidato a presidente, ele foi, ele não podia ganhar, ele ganhou, ele não podia dar certo, e ele deu teto. então é preciso, é preciso acabar e ainda vai pedir para o povo eleger uma mulher. Que teve presa há três anos e meio. E depois, essa mulher ainda ganha a reeleição e ganha do filho de papai aqui de Belo Horizonte. Não é? juízo eu se tivesse juízo eu nem pensaria em ser candidato outra vez por quê? porque sair da presidência da república depois de oito anos de mandato com 87% de bonhoto só pode ser obra de Deus obviamente que a Dilma Ajudou muito na Casa Civil Vocês ajudaram muito Me acreditando e apoiando Mas por que Que se o PT não tiver alternativa Se a esquerda não tiver alternativa Eu posso voltar a ser candidato É porque Eu já provei uma vez E quero provar e quero provar pela segunda vez. Esse país, esse país, ele só dará certo. A economia desse país só dará certo. O dia que a gente tiver consciência que nós temos que excluir os pobres no centro da economia. Não é dando 5 bilhões para o Joe Evelyn comprar emprego nos Estados Unidos. Ou na Argentina, ou na do Bogendal, comprar Cidústica na Colômbia, que a gente vai ajudar esse país. De 100 reais para milhões de dólares de casa comprar comida para levar para casa, que a gente começa a recuperar a economia desse país. Aumenta o salário mínimo, aumenta o salário mínimo, gera emprego, formaliza micro e pequena empresa nesse país. Vista da educação Que a gente vai resolver o problema Da economia desse país Eu não me conformo De ver crianças outra vez Pedindo esmola na rua Eu não me conformo Era uma coisa que nós tínhamos acabado Eu não me conformo De ver a fome voltar para esse país A gente tinha Ganho da ONU O título de que nós acabamos Com a fome desse país Era o país mais sobre da conta tudo isso está voltando porque eles estão adotando a velha política de governar o país apenas para 35% da população, 35% pode dar avião, 35% pode fazer curso no exterior, 35% pode ter emprego e nós não somos um partido A gente tem... de Belo Horizonte, como essa pessoa incomoda, como essa pessoa era tão pouco dessas pessoas do morro, passava só na frente do shopping e não podia entrar porque não sentava para comprar, ah, mas aí pobre inventou de comer danoninho um todo dia, de tomar iogurte todo dia, e aí pobre gostou de querer comprar carro Querer comprar roupa nova E ainda pobre começou Entupiu o aeroporto de gente Transformando o aeroporto Numa rodoviária Você não era para dar certo risco. Não era Então gente Eu quero dizer para vocês Uma coisa do fundo da minha alma Dizer do fundo do meu coração Eu estou preparado para provar para essa gente que esse país pode ser um país desenvolvido, que esse país pode ser um país exportador, que esse país pode ser um país respeitado no mundo, mas ele só será respeitado se a gente recuperar a nossa autoestima, nós temos que gostar do Brasil e nós temos que assumir responsabilidade que o Brasil será o país que a gente quiser e não o país que o Temer quiser e não o país que o Meirelles quiser. Ele tem que ser o nosso país, o nosso. Eu posso, eu acredito, eu faço e esse país já provou isso. Eu lembro, gente, eu fui o único presidente do Brasil participei do G8 durante todo o tempo. Esse país era respeitado pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Rússia, pela Alemanha, pela França. Nós éramos respeitados e muito respeitados. E sabe por que, que a gente era respeitado? Porque a gente aprendeu a se respeitar. Eu lembro que dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente. O Bush me chama para falar que era preciso combater o terrorismo. Era preciso combater o Saddam Hussein, porque ele precisaria se de alguém por causa da implosão dos dois aviões nas torres. E o Bush falou 40 minutos sobre o Saddam Hussein, no Iraque. Quando ele falou ao presidente Lula, eu não era nem presidente ainda, não tinha tomado posse, estava naquele salão ao daquele aquele salão poderoso, onde tudo se decide. Estava lembrando do Clinton, da Mônica Levinski, naquele palácio lá. Estava lembrando, então lá, o um metalúrgico, ouvindo o presidente dos Estados Unidos, ele Lula, nós temos, nós temos que acabar com o terrorismo, nós temos que fazer uma guerra contra o Iraque, falei, presidente. Né? estou chegando agora, eu não conheço o Iraque, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil, filho, eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, eu não conheço ele, ele nunca me fez nada, o Bush, a minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a fome no meu país, que está matando milhões e milhões. De ida aos Estados Unidos, convidada pelo Obama, e depois ela descobre que o nosso amigo Obama estava permitindo que os americanos ficassem investigando o Brasil, fazendo espionagem no Brasil, e ela teve a coragem de dizer, eu não vou, vocês acham que a elite brasileira dizia que não iria? Somente uma mulher dessa qualidade é que teve a coragem de dizer eu não vou então gente eu quero dizer para cada mulher e para cada homem aqui presente se eu não acreditasse que era possível recuperar esse país se eu não acreditasse nas coisas que eu acho que precisa ser feita eu não estaria aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui e quero dizer algumas coisas. Primeiro, a gente vai ganhar as eleições e vamos convocar um referendo revogatório para que a gente possa revogar todas as bandalheiras feitas nesse país. Eles têm que saber que nós vamos fazer isso porque eles destruir a legislação trabalhista, que vem desde 1943, agora querem destruir a previdência social, que é uma das garantias que o povo tem, é uma das riquezas do povo, é a certeza de que na sua velhice vai ter um dinheirinho para sobreviver. Eles querem acabar jogando a culpa que a previdência é deficitária. Ela é deficitária agora mas de 2004 a 2014 ela foi superavitária porque nós tiramos 22 milhões de empregos com carteira assinada porque nós formalizamos mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas e porque esse país estava dando certo o tempo que resolveu o problema da previdência primeiro cai a fora, não é toalha cai a fora tá. segundo, segundo sem gerar emprego sem aumentar salário, a gente não vai recuperar a previdência social. Então, companheiros, eu tenho convicção do que é possível fazer nesse país. Então, eu quero dizer para vocês, além do referendo revogatório, eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu fiquei oito anos na presidência, a Dilma ficou seis. E a gente foi muito condescendente com os meios de comunicação. Muito Eu, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, a gente não quer, a gente não quer fazer censura, não. Censura quem faz é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor. O que eu quero é democratizar. O que eu quero é que a verba que o governo tenha para a comunicação, seja distribuído de forma mais justa, que as pequenas rádios do interior tenham afeto, que os pequenos jornais do interior tenham afeto, que as universidades tenham afeto, que os sindicatos tenham afeto, porque a gente não pode continuar permitindo que apenas nove famílias comandem a comunicação nesse país de forma ideológica e inventando mentiras. Porque uma coisa é mentir editorial, que é o pensamento político do dono, outra coisa é mentir a informação. E aí, Pimentel, não me incomodo da imprensa não me acompanhar na caravana, é engraçado, né? Tem gente que come qualquer coisa, a imprensa dá uma notícia. Eu faço a caravana, eu não tenho a menor preocupação, porque... O que eu quero é conversar com as pessoas. O que eu quero. E agora nós temos uma coisa. Nós temos a internet que permite que a gente converse com uma parte da sociedade sem precisar se submeter. Não tem uma matéria feita pela empresa grande, positiva, favorável às caravanas. Não tem. É tempo para mentir. O Lula comeu demais. O Lula comeu de menos. O Lula não sei onde, porque tinha pouca gente. Eles são capazes, se não tivesse esse, esse drone, sabe, fotografando aqui, eles seriam capazes de dizer, tinha pouquinha gente na Praça da Estação. Não tinha ninguém na Praça da Estação. Então, sabe, nós, nós, não estamos preocupados com o que eles vão dizer. Nós estamos preocupados com o que vocês vão fazer a hora que terminar esse ato. É voltar para casa sabendo que não dá para a gente continuar omisso e vendo 300 golpistas destruindo esse país. Esse país não é deles. Esse país é nosso. Eu lembro, eu lembro, Pimentel, quanta garganta... O Aécio contava, não porque eu estou fazendo um choque de gestão da Minas Gerais, porque aquilo é gestão. A única obra dele é aquele negócio que ele fez ali, que parece um elefante branco perto do aeroporto, que é o centro administrativo. Ninguém nem usa mais aquilo. E ele conseguia vender a ideia que ele era moderno, e a televisão falava que ele era moderno, e a rádio falava que ele era moderno, e a empresa escrevia que ele era, que era moderno. Gente, a coisa era tão grave que eu vim aqui. Eu mandei o Zé Alencar me representar num ato que teve na Federação das Indústrias. E o Zé Alencar estava do lado do Aécio. A fotografia só saiu o Aécio, cortaram o Zé Alencar. A gente fazia o programa Luz para Todos aqui, ele falava que era Luz de Minas. A gente fazia a casa aqui, ele falava que era dele. A mentira tem perna curta, gente. Então eu queria terminar pedindo um favor a vocês, toda vez, toda vez que vocês tiverem com incerteza, toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês lembre-se, lembre-se que tem nesse país um cidadão que nasceu em com comeu pão pela primeira vez ao sete anos de idade e que ele aprendeu a andar de cabeça erguida. Vamos andar de cabeça erguida para a gente não permitir a destruição Vamos tentar mostrar para ele quem nós somos, gente. Quem nós somos para brigar de verdade. E sabe qual é o problema deles que eles, eles não sabem? É que eles pensam. Ô, Pimentel, eu contei uma história esses dias, que eu vou contar aqui em Belo Horizonte. Esse estado é um estado poderoso. Esse estado aqui, do ponto de vista político, é o estado mais sabido do Brasil. Mineiro, na política, é coisa séria. Mineirinho, cheio de coisa, muito... Mas mineiro é, é duro na queda. Bom, esse país aqui, Pimentel, esse estado aqui, esse estado, em 1792, Apareceu um tal de Alferes aí Que começou a querer falar de independência Sabe, o Brasil precisa ser independente da coroa portuguesa A coroa não teve dúvida Pegou o bichinho E mais uma turminha dele Enforcou Não contento com o enforcamento Escortejou Não contento com o enforcamento E o escorte salgou Não contente com isso pendurou sua cara no poste para que ninguém nunca mais pensasse em independência. O que aconteceu? O que aconteceu? 30 anos depois aconteceu a independência. Sabe por quê? Porque eles mataram a carne, mas não mataram as ideias da independência que estavam... Agora, agora o problema, o problema é, é o Lula pode ter caçado a Dilma, feito o impeachment da Dilma, para Lula votar, Aí nós estamos desgraçados. Então, agora, como a gente não pode enforcá-lo, ficaria muito ruim. Como não pode salgá lo porque o sal tá caro, sabe? Então, vamos tentar criar impedimentos legais. Para isso, nós temos que contar uma mentira, ou várias mentiras. Então, eu quero terminar dizendo... Para eles, eu estou dizendo para eles, não é para vocês não. O que vocês não sabem é que o Lula não é o Lula. O Lula, o Lula na verdade é uma ideia sabe, que está na cabeça de todos vocês, porque todos vocês, todos vocês do fundo, no fundo, são Bilhões de Lulias, milhões de Cimentés, milhões de Vilvias, milhões, milhões de tiradentes, Pessoas conscientes politicamente que querem mudar esse país. Então é uma bobagem. Se o um Lula incomoda muita gente, imagina esses milhares de Lulas que estão aqui como incomoda. Imagina os milhões que vão pelo país. Por isso, meus companheiros e companheiras, Olha, tenho certeza de uma coisa, eu aprendi a não desistir. Eu sou tocado à perseverança. Esse negócio que eu falo dos 72, a energia de 30 e tesão de 20, pode ter certeza que a tesão já está baixando para 19. Pode ter certeza. E é com essa força que nós vamos virar o um jogo. E vamos trazer a democracia de volta para esse país. E vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Portanto, gente, vocês sabem que sem Minas eu não seria ninguém. E eu espero que os mineiros estejam na frente de batalha para a gente vencer essa briga. Um abraço, gente. E até outro dia. Se Deus